Olá, malta, bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nós hoje vamos continuar a ver os conceitos sobre a algoritmia. Nós, na aula passada, tínhamos ficado neste problema exemplo, em que tínhamos um terreno que tinha a forma retangular. Bem, com as mesas dos dois lados, dos acentes. E uma dica, malta nós tínhamos visto também os dados, não é? uma dica quais seriam os resultados do problema? um dos resultados seria por exemplo calcular a área, a área que são as medidas dos dois lados dos assentos, ok? ou seja, o comprimento vezes a largura. relações do problema. preço maior faz uma mas dá um resultado concreto. Preço menor tem que dar outro resultado concreto e tem que sempre ser eh, dando aqui outra radica. Este preço tem que ser sempre comparado com o preço médio praticado na zona por metro quadrado. Temos aqui outro problema. Exemplo: um preço de um terminal automóvel. Eh, o que é que nós sabemos, sabemos o preço automóvel Bem como há, os quilómetros que o mesmo tem uh, feitos Portanto, saber qual é que é o preço uh, se, melhor, se o preço está acima ou baixo o preço médio para aplicar pelo mercado uh, O preço do mercado é devidamente estipulado, ok? Quando o carro sai novo uh, sai, sai para o mercado, novo não é? Quando o carro novo sai para o mercado para ser estipulado e sabe-se que a cada ano o preço sofre uma redução de 0,5%. Dados de um problema. Preço do carro, quilómetros do carro, ok? O preço dos quilómetros, ano do carro, o preço estipulado pelo mercado e o preço médio do carro do mercado. Aqui eu não me engano em então. nada Preço de mercado. Ah, um dos preços é o preço médio E o outro é, tem a ver com a redução este, Esta redução uh, vai ter que levar aqui Uma variável para guardar o preço novo desta redução okay. uh, E é uma destas variáveis de preço Preço médio e preço estipulado Resultados do problema fica para passar quais seriam as relações do problema o preço eh, toma o valor do preço do mercado eh, menos o desconto de 0,5% ok aqui é feito o desconto do preço total quando ele é novo menos de, de 0,05% se o preço é superior ao preço do mérito... eu escrevo acima da média se o preço é inferior ao preço médio, vai escrever a baixa média. Aqui é como se declara uma variável em algoritmo, em porcelan alcoólico. vamos ver isso mais à frente, em que o preço toma a ordem do preço do mercado eh, menos o preço do mercado vezes a 0,05. E penso que faria, faria falta fazer aqui um passo intermédio. porque Este preço de mercado vezes é 0,05 é o preço, por exemplo, imagina um carro que sai novo, ok? Sem carro novo, custa 20.000 euros. O preço de mercado vezes 0,05 é, é 20.000 euros vezes 0,5%. Ou seja, aqui ficaria 20.000€ menos o resultado que der aqui 20.000€ vezes 0,205 Só fazer aqui um à parte Tira 100€, euros, ok? Portanto, a 20.000€ Eu tiro 100€ Este novo preço Vou aqui voltar por isto este novo preço fica com euros, ok e este deve sofrer a atualização o preço marcado ou seja o preço marcado vai ficar na mesma a 20 euros? não este preço marcado ou seja vai faltar aqui uma nova variável que eu vou escrever aqui novamente este peço, mercado vou pegar aqui este símbolo que eu não toma a bola de preço Vou fazer aqui uma parte. Ok, mais ou menos. Estava mais ou menos. Bom. Estava a mota. Este preço do mercado está, está a bola de preço. Depois poderia haver aqui eventualmente uma interação para que a cada vez que o preço oferece uma nova alteração ele alterar alterar novamente o preço de mercado, ok? Fazer N repetições porque o preço só sofre só bastante alteração, ok? Daqui a uns meses o carro não pode valer menos de euros. como representar algoritmos Os algoritmos têm duas formas de representar os algoritmos através de uma descrição gráfica Essencialmente com recurso a fluxogramas Também podemos recorrer a uma, a, às linguagens do ML Unified Modeling okay? Ou através de diagramas de fluxos de dados Através da descrição textual Nomeadamente, através do pseudocódigo. O que vamos ver são estas que estou aqui no com recurso a fluxogramas, no caso da descrição gráfica e no caso da descrição textual, com recurso a pseudocódigo. Símbolos usados nos fluxogramas. Bem, quando queremos fazer um processamento em geral, um processamento, por exemplo, um processamento foi este que nós vimos aqui acima, ok? Isto é um processamento. Preço, então o valor preço de mercado menos, preço, menos a redução, é? A redução de preço de mercado, os tais 20 mil euros reduzidos a 0,05%. Que é uma coisa mínima mesmo. E uh, o, exemplo, o exemplo da tal operação que nós vimos: Bola de X toma então, bola de X mais um Serve para fazer processamento em geral, fazer operações. É assim que se representa. Bom, malta, continuando com a nossa aula de algoritmos, estávamos aqui a falar de símbolos usados em fluxogramas. Eu quero a isto no meu local book e ter, tive que dividir estes vídeos, portanto. Como tive que dividi-los. Pronto. Bom, estava aqui eu a explicar os símbolos usados em fluxogramas quando tentámos representar um algoritmo uh, através de um fluxograma, ok? Uh, temos a leitura escrita de dados, por exemplo, escrever é lá mão, ok? Escreve x, onde x é o valor a escrever. No algoritmo, iniciamos sempre o início do processamento e o fim do mesmo processamento. Okay? Uh, dizemos aqui início é ou fim. Tem de haver caminhos no algoritmo. Uh, linhas de fluxo. Okay? Por exemplo, de início para uma operação x igual a x mais 1, há uma linha de fluxo. Okay? E há outra linha de fluxo. Se nós abaixo. Da operação, quisermos escrever Olá, mundo. Se temos um fluxorama grande ou vários fluxoramas e depois quisermos uni-los todos, temos que usar um conector de fluxos. É um ciclozinho assim, um símbolo ciclozinho, um círculo, não é? Em que várias linhas de fluxo uh, unem-se. Bifurcam-se no. no. no, no, no conector fluxos. Malta, decisão condicional. IF, ok? Os nossos IFs que nós vamos ver aqui em algumas aulas. Acho que não lê o IF. Decisão condicional. Se X maior que 5, faz alguma coisa. Se for menor que 5, faz outra operação qualquer é representada por um osangulo no caso da escolha múltipla o caso do switch case que vocês conhecem na, conhecem ou vou conhecer melhor dizendo nas linguagens de programação o switch case é representado por este símbolo aqui ok depois temos aqui um, uma rotina ok su programa Faz em instruções, faz uma rotina de passos, ok? Pronto. Isto no geral, para dar uma explicação no geral, o que é que são. como é que se representam, quais são os vários símbolos de fluxogramas o que é que é o significado e uh, o que é que significam e dar, dar exemplos, não é? O exemplo de um algoritmo em fluxograma este exemplo malta é do, uh, do exemplo que eu dei aqui em cima no problema 1, ok? Do terreno que tem uma fórmula retangular, uh, dois lados adjacentes, que, portanto, se saber o preço médio por metro quadrado, se está acima ou se está abaixo da média, portanto, é este o algoritmo, ok? Representado em fluxograma reparem, há aqui o um início. Começamos pelo preço por ler a largura, o comprimento do, fluxo ao grano, do, do, do terreno, largura e comprimento do terreno, leitura de ambos as variáveis, ler o preço médio, deverá ser introduzido o preço médio, ok? a ah, malta tá aqui nós já estamos a pedir para lerem. Mas seria conveniente uh, fazer aqui uma alternação. Ou seja, dá-me preço. Ou seja, escreve preço. Lê preço. Uh, escreve largura. Lê largura. Ok? Aqui uma alternação entre escrever e ler uh, os valores das variáveis. Portanto. Depois há aqui duas operações malta. Uma que eu já vos sugeri e outra que eu não vou falar nela, portanto é mesmo para vocês, eu vou espanholizar isto mais tarde para vocês verem, logo, o objetivo é só ver se vocês conseguirem ver o fluxograma ok? e o funcionamento mesmo depois passamos para uma estrutura condicional verificação do preço médio e do preço por metro quadrado se o preço por metro quadrado for menor ao preço médio Uh, estou a chegar a preço menor, ok? É verdadeiro. Estou para menor. Há aqui uma bifurcação de vários, vários caminhos não é? e termina aqui no fim. Voltado aqui, se não for menor, o preço médio é maior. O preço por metro quadrado é maior que o preço médio. É falso. Se for falso, escreve preços iguais. E vai terminar, ok? Vai terminar porque? Porque eu chegar aqui Não vou conseguir ir para aqui nem para aqui, ok? Ou seja, só consigo chegar aqui a este caminho E a única saída é esta, enfim, é ok? Terminou o meu algoritmo e o meu programa. Voltando aqui. <coughs> Se o meu preço por uh, metro quadrado for superior ao preço médio, escreve o preço é maior e também termina. Está okay? é um algoritmo representado. Uh, um algoritmo parece ser complicado, mas aparentemente muito simples, ok? Aquele aqui faz a leitura dos preços, a largura, o comprimento, o preço médio, não é? Faz aqui duas operações e depois joga aqui com dois GIFs. Não é? Com duas estruturas condicionais, decisões condicionais Joga aqui com duas decisões condicionais E devolve aqui três resultados Ok? E termina o algoritmo como é óbvio Malta, a nossa aula vai ficar por aqui na, na parte do pseudocódigo, Vai terminar aqui Que é o, pseudocólio. o pseudocólio é uma combinação de termos convencionais uh, que serve para indicar instruções de programa. O pseudo código tem uma, uma, uma aproximação... É, desculpa. tem uma aproximação com a linguagem natural mas também tem notações próprias da linguagem de programação. Ou seja, é uma mistura entre a, nossas, a nossa linguagem regular e a, a linguagem de programação, ok? Características do pseudo código Não tem um standard definido, ok? O pseudo-código tem uma maior aproximação com as linguagens de programação. O fato de ter uma maior proximidade com a GLP, com as linguagens de programação, consegue diminuir o esforço o gasto no desenvolvimento do código na codificação. E está aqui um exemplo do pseudocódigo, malta, para analisarem. Este pseudocódigo, este exemplo, é o mesmo exemplo uh, do, do terreno que nós vimos uh, uh, há 5 minutos atrás, ok? Do terreno, daquele aquele exemplo do terreno, aquela inscrição e uh, o exemplo que nós vimos agora há pouco no, uh, no fluxo Em termos de pseudocódigo, é exatamente a mesma coisa. Reparem, temos aqui um algoritmo que se chama preço-terreno. Variáveis, uh, largura, comprimento área, preço, preço metro quadrado e preço médio. Reparem que já fazemos a escrita, a uh, escrever o preço, não é? Introduz o preço do terreno, introduz o comprimento, introduz a largura. E a uh, ler as variáveis, não é? São passadas as variáveis que estão aqui em cima declaradas. Preço, comprimento largura preço médio. Operações. Área é comprimento. preço por metro quadrado é o preço sobre a área. Okay? Decisões e conclusão. Escrever, escrever, escrever. Ou é superior, ou é inferior, ou é igual. ok? se fiz-se e fim. O programa termina mesmo aqui. E temos aqui o exemplo em C. Vou só não vou explicar, não vou dar nada do género. é igual quem souber interpretar ou começar a interpretar o mesmo exemplo em uma linguagem qualquer e vou terminar por aqui, malta. Na próxima aula, vamos implementar este exemplo em C. Fiquem atentos, uh, será lançado em breve numa nova aula, malta. Um, um grande cumprimento, um grande abraço e não se esqueçam de subscrever o vídeo, ok? Subscrever o canal.